Meu dos cachorro, hein Ô oh, meu, o só tem quatro títulos de escopeta. A, a caixinha tá aqui Ó, ó, tem uma pólvora gigante aqui Não, não é pólvora não É pólvora? Beleza, um a gente coloca aqui Tranquilo, ó oh, pólvora Rapaz, vai ter cachorro aqui, não vou curtir não, hein Não vou curtir Beleza, temos mais um espaço pra item Antes de mais nada, vamos examinar essa caixinha benta aqui Ó oh. Beleza, pegamos esse componente Eletrônico Rapaziada, acabaram de jantar alguém, hein Beleza Tem um painel aqui Rapaziada, mais código, hein O que que acontece? É Acontece. Beleza, vamos apertar todos os negócios aqui. De o que A abriu uma porta? Vai, entraram. O que? Onde? Não entrou, hein? Just Ô, oh, louco, não pegou o tiro? Oh, meu Deus, que eu gastei o, o tiro de escopeta abaixo. Rapaziada, tem, tem como carregar o jogo. Ô oh, meu zumbizinho, hein? Agora ferrou. Vamos ver se tem espaço aqui pra gente sair fora. Olha, oh, empurra essa mesinha, tem roda, Leon. Peraí, peraí, peraí. Rapaziada, será que tem como passar? Vamos trazer ele bem pro cantinho aqui? Ó. Oh. oh, meu Deus do céu, Leon. Rapaziada, tranquilo, hein? Temos um tiro de escopeta. Rapaziada, é nada mais é nada menos que aquele zumbi daquela sala, hein? Ó plantinha, plantinha ali, ó. Pega! Isso, vaza! Rapaziada, estou no ruídos, ruídos! Rapaziada, antes de sair correndo igual um louco, a gente tem que voltar pela porta direita. Aqui, mas vamos com vamos, vamos, calma. Cada vira... O QUÊ? Eu disse! Rapaziada, foi um, hein? Deitamos. No local. Oh! Pai... Oh meu, Deus, sala é errada, sala é errada. Rapaziada, se tiver mais cachorro já era, hein? Já aviso. Vou ter mais cachorro, hein? Eu disse que tinha mais cachorro! Rapaziada, uma bala. Uma bala! Cabeça, cabeça! Isso! Rapaziada, acabou a munição, acabou a munição. Parece ter como combinar a munição? Para tô tremendo. Suado, desesperado e desamparado Eu tô calmo, tô, tô de boa Rapaziada, se você abrir mais um cachorro aqui Eu queimo o videogame, queima a casa, eu saio correndo O jogo tá no hard mesmo Bala contada Peraí, pera, pera antes de... Oh, é, tá, tá na porta atrás de... Simplesmente temos que voltar rapidamente atrás Abrir isso aqui Beleza Rapaziada, ligamos o gerador Qual porta que abriu mesmo? Acho... Ah, foi essa daqui, tio Foi essa, ó. não passamos por esse caminho aqui Ô oh, meu, Taus, o que que acontece? Voltando Rapazes, será que eu gravo? Só tem mais uma assim de gravar, tio Ô oh, meu, vamos gravar, vamos, vamos só ficar de boa, tio, vamos Ô oh, cachorro! Desce, Leon, rápido Nossa, tem um monte de visitante ali Rapaziada, é o momento perfeito pra gravar, tio, cai dentro Rapaz, os cachorros estão esperando Ah oh, meu Deus, VAP! Rapaziada, o Caverninha simplesmente deu mancada em voltar Que não precisava voltar a gente tá simplesmente fechado em um local onde a gente não tem munição. E tem altos cachorro lá fora. Beleza? Ponto positivo é que a caverninha salvou. Se levar uma bicada aqui, <risos> já sabe, é carrega. Mas, ó, ó, tem altos. Vamos fingir que estamos de boa? Passar andando. Vamos tentar amizade com eles. Vamos tentar na, na, na camaradagem. Ai! Ele não quis. Recusou. Ele recusou. Beleza, primeiros contatos. No... Oh, meu Deus. Rapaziada. Tinha três, acho que um só que não gostou, mas dois era um pouco dócil ali. O caverninha olhou no olho deles, eles simplesmente de deixaram o caverninha passar, hein? Beleza, rapaziada. Era simplesmente vinha aqui. Era aqui mesmo. Era aqui mesmo. Era simplesmente vir aqui nesse local. O Caverninha foi lá se arriscar com os cachorrinhos. Tio. Oh, meu Deus do céu. Tranquilo, rapaziada. Já estamos de volta aqui num local altamente novo. Ó, ó. o escopeta. Oh, meu Aí faz minha vida feliz, hein? Manda pra dentro. Tranquilo? Primeiras impressões, plantinha azul Temos a luz Vamos mandar essa plantinha azul Já pra dentro do baú, que o Caverna nem sabe se ele pegou Plantinha azul, hein Ó, musiquinha da sala do amor Demorou um pouco pra tocar, mas Como quando batemos o olho na máquina de escrever Aqui já estamos ligados que é uma sala do amor Beleza, ó oh meu Deus, munição Pra, pra escopeta. precisamos Altamente disso, me dá mais do que duas Três, curto Rapaziada, é hard, tio, é hard, é só isso. Três tá bom, tá bom, não reclame. Munição para a magnetas. Sintomas de que vamos pegar uma magnetas mais pra frente. Beleza, não cabe nada. Vamos deixar simplesmente a munição da magnetas no baú. Rapaziada, não tá tão feio assim pelo fato de obtermos três ervas verdes. Mas não podemos usá-las sem pegar as ervas vermelhas. E o que que acontece, rapaziada? Cada item aqui... É necessário. O problema é isso aqui. A gente equipou a Matilda. Oh, o nome da pistola, tio. Matilda. Vamos, vamos respeitar ela. É 9 milímetros. Estamos com sintomas de querer pegar uma magra Se pegar uma munição ali, quer dizer que logo vai ter uma magnetas no local para nós usarmos e nos divertir com os zumbizinhos no hard, hein? No hard. Beleza. fazer com tudo isso já dito e com arminha altamente carregada, Ó, oh, passos e batidas. Beleza. Rapaziada, é, simplesmente vamos ter que desmembrar esse lock. Ó, oh, no joelhinho dele. V vamos esperar um pouquinho, ó. Oh, dá um tempo pra perninha dele cair. Ô, oh, louco, o é rápido, hein? É terceira, Atops, o outro. Ó. Oh. Beleza, um já caiu. Tranquilo, vamos precisar do outro agora, ó. Oh, oh. Bico o joelho. Do dois no chão. Rapaziada, é, agora, ó, oh, vai rolar um rastejamento aqui. Vai demorar uns dias pra ele chegar aqui E vai ser difícil porque é dois, tio Faz sala do amor Vaza pra sala do amor Será que eles ficam fica esperando? eles voltam? Não tem espaço pra passar não, hein Não tem espaço Ó Rapaziada, Vamos acender a luz aqui Antes de mais nada Fazer um pai nosso aqui Benzimento. Beleza, não tem espaço pra gente passar Tamo na sala do amor o Zumbi, respeita Ó, ele... Ó, respeita Eles não entram aqui Eles, eles são dóceis Olha, abre a porta aí. Beleza. O problema. Será que eles entram na sala do amor? Eles são de boa, eles respeitam o jogo. Rapaziada. Resident <risos> Hard é assim, tio. Tem que entrar na sala do amor. Tem que trocar ideia. Não basta só jogar. Você pode ser bom. Ó, oh, ó, oh, ó. Oh. Pera aí, tio. Pera aí, aí. Manda pra dentro. Rapaziada. Tá rolando os itens aqui, não? Vamos ver o um mapinha aqui? Ó, tem uma, tem uma faquinha aqui, hein? Ó. Tem uma faquinha aqui. O caverninha altamente necessita. Ô, louco, Tem dois. Ô, tio. Ah, não. Ô, meu. Calte, ô, tiozinho, solta. Aí não, em jogo. mas é, a gente vai ficar assim por muito tempo agora, hein? Onde é que, te, onde é que tá essa faquinha, meu? Passando da, da faquinha? Onde é que tá essa faquinha, meu? Paz, o Ninho não quer usar nem a lanterna, ele tá, ele tá zoando, hein, o gameplay Paz, Tem uma faquinha ali dentro, tio, oh meu Deus, é, era simplesmente o cara que tá morto ali Agora ferrou O que, que acontece? será que tem como pegar a faquinha, tio? Vamos ver, vamos passar aqui de lado, passa, pega essa faquinha Paz, Pega, pega a faquinha, trocamos Ó oh, oh. oh, Cuidado, cuidado Oh, ele pegou de novo Ô, jogo, pera aí hein tio, ele pega mesmo tio, oh meu Deus, tem como não hein Rapaziada, beleza, o que acontece, manda pra ver, ali, ó. não teve jeito não hein Agora você vai ligar a lanterna, rapaziada, a faca é muito importante, o, o, o... a gente teve que pegar ela Rapaziada, tô sentindo passos, ó, oh, ó, oh. acabou de entrar uma Loki ali Beleza rapaziada, vamos em direção ao segundo andar tem O caverninha não tá vendo nada aqui, tio Se você tá vendo que o caverninha editou E fez o jogo ficar mais claro, mas é bem escuro Ó, já tem... ou oh, menos Deus, voltou pro mesmo lugar, tá voltando, hein Ó Vou simplesmente picar a esquerda Aqui E voltar Beleza, o caverninha fez a limpa naquela salinha Tem que pegar todos os itens no hard, não tem como Se a gente não vasculhar bem Tranquilo, seria bonito Se a gente tivesse alguma coisa pra salvar agora Mas não tem com isso em mente, vamos a segund ao segundo andar ali. Rapaziada, a gente pegou o código dos cofres, hein? Só pra te lembrar, tem mais outro cofrinho ali que o Cabernet já simplesmente anotou o número. Vai chegar ali e mandar e ver o que tem dentro. Ó, a gente tem que terminar de usar o, o manivelso ali naquela parte que pegava fogo. Pera aí, rapaziada, eu escutei uns barulhos aqui, mas vamos continuar na moral. Ó, ó o cofrinho aqui. Se eu não me engano, era 6 Esquerda 2 Direita 11 Esquerda Rapaziada Ô oh, meu Deus Ô <risos> oh, meu Deus, oh, meu. é pra arminha, hein Vamos ficar esperto Manda pra arminha Ó oh. Combina é, rapaziada, Fizemos uma metralhadora aqui agora Tá tranquilo Espero que isso faça algum efeito No Leon Beleza, com tudo isso já Preparado E... Ó, ó, ó, achamos aqui, chegamos aqui Vamos ao... Manivelin Rapaziada Pensei que era munição aqui, já, já tava querendo ficar feliz Beleza, essa porta não abre, vamos lá pra cima ver qual é que é Beleza, já pegamos um madeirinho Pegamos um madeirinho Rapaziada, o problema aqui é ficar viajando pra cima e pra baixo Pegando os madeirinhos, hein Beleza, outra granada Tem como, tem como colocar duas granadas no bolso Com um espaço só, isso é bom, hein? é bom, ajudou Rapaziada, é hein Bem na hora certa Tranquilão Ó, ó Portinha benta, mais uma planta Azul Paz, Tá rolando zumbi aqui, hein, respirações fortes Peraí, peraí, tá rolando uns, uns roncos aqui, hein? Rapaziada, não temos espaço pra mais nada. O jogo é pilantra. Beleza, vou simplesmente investigar aqui, ver onde tá esse zumbi. Pegar essa munição de escopeta. Peraí, ele já, ele já tá cheirando, hein? Já tá cheirando. Onde? aí jogo. <risos> se você não se importa, eu vou sair fora. De, na, na moral, amigável. Na Vamos simplesmente ver aqui fora. Outra planta azul. Rapaziada, é, mas quem, quem que vai nos envenenar assim tão forte? Como é que vai entrar, hein? Aí entra. Abre aí, tio. Abre aí que aqui tem espaço. A gente pode trocar uma ideia de melhor. Aí vai abrir quando chegar perto, quer ver? Ó. Olhinho. Cuidado, hein, tá no hard. Onde é que tá esse Loki? Rapaziada, é, pensei que ele tava escondido atrás da porta, hein? Tranquilo. Rapaziada, é, precisamos de espaço. Ó. O Loki vai vir aqui. Antes de mais nada, vamos dropar uns itens no baú, fazer espaço. Vamos pegar o madeirinho já e, e, e usar na... Tem um espaço, pelo menos. Vamos usar num local estratégico. Ou a gente pode colocar no baú e usar daqui a pouco. O importante é estar no baú. Valeu, beleza, a gente já investigou ali em cima. Agora vamos investigar aqui embaixo. Ó, ó, ó, ó. Tá rolando uns lock falando aqui embaixo, hein. Ó. Oh. Sintomas de querer morder pessoas, hein. Vamos ficar esperto, cara. ali é altamente sem nariz. Do mal Rapaziada, tem um madeirinho pra usar aqui, hein Seria uma boa ideia usar madeirinho ali, hein Ó, oh, meu, já quebrou Só o caverna falar Beleza, a porta verde A gente não tem essa... Não tem essa paradinha não, hein Rapaziada, corredor Será que tem como passar aqui, na moral? Acho que não vai ter não, hein Acho que não vai ter como Peraí, vaza ali, Cuidado Vou deitar esse lock. Beleza, caiu. Fazia, deixa, deixa o Loki descansando no chão ali. O problema é tiro. Vamos continuar. Na moral. Rapaziada, a gente nem precisava descer ali, só gastamos pala, hein. Vamos, vamos, vamos. Ficar esperto pra não chorar. Beleza. Rapaziada, continuando. Subi na escadinha outra vez. A gente não olhou direito aquela sacada. Tem o zumbizinho chato bloqueando o caminho. Tranquilo, ó. Ó, sobrou escadinha aqui Ai. Beleza O que que acontece Leon sofreu uma queda gigantesca Mas está bem ainda água simplesmente tá caindo no local. Nada a ver. Tem que cair ali, hein? Helicóptero pegando fogo. Esperamos atenciosamente que seja uma sala do amor. Beleza. Tem uma plantinha aqui. É bom, mas não temos plantinhas verdes no momento. Conosco. Se pegando fogo aqui. Vamos ter que apagar esse fogo pra gente poder voltar, hein? Antes de mais nada... Fazer, é, se vocês não estão usando os fone de ouvido... É bom usar os fone de ouvido para assistir o vídeo, hein? Para você ter detalhes... Um som altamente profissional Ó, oh, você escuta até o barulho da chuva tio o bebê cachorro? Que isso? Vou fazer a planta verde, vamos já combinar Isso aqui rapidão, antes que algum mal Nos aconteça Já, já combina, como que qualquer Mordida vai pro danger Já combina aqui, deixa preparado Pra poder usar Pera aí, jogo O jogo É a porta ali, tio. É a porta. Calma. Uh, aperta aqui. <risos> vai tentar agora, hein? Oh! Peraí, tem dois. É, será que ele sobe a escada? O caverninha, simplesmente, vai ter que trocar ideia, tio. Não, não adianta matar. Não pode gastar bala. Ó, aqui tem um pátio gigante. Se ele subir aqui. Ó. Olha só, ela sobe, hein? Esse cara faz estratégia e tudo mais, tio. Beleza, a gente mexeu na vavuleta A gente pode apagar o fogo aqui, mas eu suspeito Que ali embaixo tem item dos brabo Pode ter sal do amor ou alguma coisa parecida Aí o caverninha fica naquela dúvida Será que o caverninha gasta Seus últimos tiros Nos loquezinhos? Ó, tão dando espaço, hein Tão dando espaço, será que passa aqui? Não, passa não, passa não Ó, ó Beleza, a dona Juraci já trouxe o, o Marquinho junto com ela, hein? Ó. Ó, ó, ó. Os dentinhos dele tá amarelo, hein? Parece que tem tá um cara escondendo o dente. Vamos simplesmente trazê-los aqui. Aí a gente pode dar a volta. Pra voltar. Aí eu já não sei, tio. Aí vai ser uma aventura mais difícil. Peraí, peraí. Aí. Chega aí, tio. Vamos fazer ele subir mais rápido, Vap. Oh, shit! Vou fazer, vou ter que brincar para perna caras. Ó. Oh, what the hell? O problema é que você vai ficar na escadinha Son of a bitch. Chocou, foi <risos> louco o jogo Beleza, uma já saiu do ninho Ô joelhinho, vamos quebrar aí, pelo amor de Deus Olha o Leon, pelo amor de Deus, hein Aí ferrou, hein Rapaziada, é, a perna de tiazinha é muito resistente. Era melhor nem ter caçado bala. Beleza, trupicou. Um trupicou. Rapaziada, é, será que ele vem pra cá? Se, se ele vir pra cá, ele só treinado pra voltar os pilantras. Os caras são treinados pra voltar, tio. Beleza, deu certo, tio De momento Tranquilo, pegamos as plantinhas Tem outra ali, hein Beleza, não, não tem espaço Relembrando que tinha munição de escopeta, hein era só, era só balear os olhos dos caras o cabelinho marcou Beleza, vamos pegar a escopeta na mão Rapaz, é, espera Oh, beleza, é um negócio pra salvar, hein Já é alguma coisa ó oh, a chave, tio Não tem como passar a ser a chave Mas tem um baú, tio Oh, meu Deus, salvou Beleza, já pegamos essa chave aqui. Ó, oh, chavinha verde, hein? Altamente importante na jogatina. Vamos aproveitar e salvar, tio. Não, não vai ter outra. Manda o salvamento. É um só, hein? Um. Jogo pilantra. Babi. Beleza, rapaziada, o que que acontece? Já pegamos a chavinha, vamos simplesmente deixar mais umas coisas no baú aqui Ó, geléia de mocotó pra dentro Tranquilo, temos a faquinha, essas granadinhas São úteis, porque com essa granada aqui Se o zumbi morder nós, a gente tem uma segunda chance A gente enfia a granada no zóio deles E tenta escapar O que que acontece? Oh, oh meu Deus, zumbi pega, pega a minha na mão, tem uma plantinha aqui rapidão, oh, Leon Pega a plantinha rapidão Vira Também rapidão Beleza, rapaziada, agora ferrou com o cara tá voltando aqui. Com certeza vai, vai, vai morder o, o cangote do Leon aqui, não vai ter como escapar. Ó. Rapaziada, escapamos aqui. Au! Rapaziada, deu uma travadinha no corrimão, né? Essas travadinhas são altamente zoatórias para o gameplay no hard, tio. Travou ali, é um abraço. O jogo é muito pilantra, tio. Muito pilantra na questão de zoar o Leon. Beleza, rapaziada, já estamos dentro aqui. Ainda bem gente vai tipo, apagando fogo, tá tudo tranquilo. Na moral, o que? Nossa, é com uma mão, com um braço, ele empurrou o helicóptero, tá? Atirou. Com licença, Jesus helicóptero. Vaza Nossa senhora, não tem graça nenhuma. Oh, meu Deus. Rapaziada, sai pra chuva. Tô... Espero que esse cara não curte molhar o cabelo, hein? Vamos ver. Quanto ele molha o cabelo, ele vem rápido. Ele. Oh. Rapaziada. Rapaziada, escutando, o, o tamanho da botina do cara, o número 72,5, beleza? Platina dourada no solado. Rapaziada, eu estou calmo, porque o Leon é mais rápido que ele na corrida, pelo jeito. Senão o cara tinha pegado, abraçado, moído e desqualificado. Rapaziada, eu tô, estou tô tranquilo, estou tranquilo, ah, respirando. Tranquilamente, rapaziada, sala do amor, ele não pode entrar. Ó. Tamo no pique. Você já tá ligado, né? Resident Evil no Hard. Use suas artimanhas, o Sala do amor sempre. Ó, ó. Tá dando rolê? Mas não, não entra. Por quê? É sala. Ô, oh, meu Deus, não é a sala do amor! Oh! Não era o jogo! E aí? Rapaziada, oh, não era a sala do amor, não. Ô, oh, meu Deus do céu, e aí? Rapaziada, essa é a sala do amor. Rapaziada, agora não pode entrar. Ó, oh, não entra. Ô, oh, meu Deus do céu, que é isso, jogo? Rapaziada, em teoria, não deveria entrar aqui não, hein? Ele entra! Ah, oh. para peraí. Lado errado. Lado errado. Rapaziada, ele desce na delegacia e tudo mais. Perseguição, Need for Speed, Underground. O que que acontece? A gente precisa sair fora. Rapaziada, eu vou na biblioteca. A biblioteca tem um espaço amplo pra sair fora. Tipo, esse cara é, é, é Loki nível 30. Vale isso? O meu, tem zumbi aqui? Meu de chuca... Se o cavernei deixou o zumbi vivo aqui, ele Ó, ó, ó, ó Rapaziada Cadê o Loki? Eu estou bem Cadê esse Loki tio? Rapaziada, vamos sair de boa na, na, na brindes a brindes, rapaziada, não, não fique feliz, o botinador ele tem o GPS do Leon já Ele já tá ligado até onde que o Leon mora, beleza? Com código postal e tudo mais Com isso em mente, tio, ô oh, meu Deus, sua torre é muito grande nesse jogo no hard, tio Ah, tô tranquilo, tô calmo, calmo, beleza? Beleza, antes de mais nada, caverninha, onde você vai com todo esse monte de itens você, se, se você precisa de pegar item, você tem que simplesmente, simples, meu Deus, não consigo nem falar, tio Beleza, deixamos nada mais nada menos que uma plantinha no baú Será que a gente deixa mais? Tem dois espaços. Dois espaços. Tem alguma coisa que... Rapaziada, a gente não pode, tio. Não pode. Oh, meu Deus. Vai ter que ser assim. Dois espaços com muita sorte e amor. A gente acha alguma coisa especial aqui. Beleza. Rapaziada. V vamos abrir com calma aqui que muita coisa já deve ter mudado. Ó, ó, ó, ó. Oh, meus. slicker. Finge que tá de boa, Leon. É só você ficar de boa. É tudo... É... Oh. Olha, zumbi fazendo barulho. Tranquilão right. Beleza, chega na porta aqui, ó, a chave em verde Usa Beleza Rapaziada Ó, já tem um item aqui Tranquilo Tem uma granada na mesa que mais? Tem aqui um negócio de gravar Rapaziada, vamos pegar o um negócio de gravar Dois ainda, Oh meu Deus Dois e Entra aqui atrás Ó, o cara tá vindo, tio Será que, será que ele vai ver? Será que ele entra aqui? Pelo amor de Deus, hein, jogo? Fala, fala que não entra aqui, não. Rapaziada, ó, entrou. Ah, achou. Aí acha, hein, tio. Achou, tio. Vai ficar rodando. Tem líquido lá fora. E aí? Como é que a gente sai fora agora? Se vazar, o líquido pega. Se ficar, o tiozinho come. E aí? Rapaziada, o granada é que segue, hein? Rapaziada. O Caverninha, no último momento, crucial, hein Vamos ter que equipar isso aqui rapidão Eu nem sei qual slot que tá isso Ele tá, tá no slot certo Manda no zóio! Ô oh, meu Deus, ele tá dando soco, hein Ó, oh, cadê ele? Fazer, cadê esse Loki? Isso, no chão Cegou, Loki, cegou, né? Pelo amor de Deus, pode cegou Fazer, não cegou não, hein Só pra te avisar, não cegou, tem um Licker aqui Altamente grande, carnívoro Rapaziada, de, de, de momento, parece que deu certo. Vivos, vivos. Rapaziada, sobrevivente é sítio. <risos> Temos dois... Importante que a gente tem dois negócios para salvar. VAP com amor. Rapaziada, vamos chegar até a Baca escrever, daí a gente faz o VAP. Foi um momento muito crucial, lindo e saudável. VAP! Essa parte aqui, o cara não sai da cola e ele fica correndo 50 mil vezes atrás do Leon. Ou seja, o que a gente tem que tentar fazer é usar o item lá na biblioteca super rápido e dar a maior volta possível enquanto esse Loki tá nos seguindo. Porque o cara tá ligado, ele tem GPS do meio e tudo mais. Tranquilo. Ó, mira na perna desse Loki aqui. Beleza, ó, derrubamos o Loki. Tranquilo, dá a volta por trás. Ó, a gente tem que usar a paradinha, mas tem dois zumbis na captura agora. Tranquilo, a gente desce a paradinha. Rapaziada, essa parte eu altamente não curti do game com toda a força Porque o Leon não consegue pular aquela brechinha podre ali E quem se ferra são os players Ó, oh, o cara tá na cola, tio O cara tá na cola Oh! Beleza, tem dois zumbis aqui que talvez a gente vai ter que facar, hein Acho que não vai ter jeito não Cadê o Loki? Cadê? o Loki? Oh, o Loki tá aqui Ó, oh, Leon! Pro outro lado! Ô tio, abre essa porta Eu tô calmo, tô muito bem Mas é, estou calmo Beleza, a gente vai ter que despistar o Loki em alguma sala do amor Ou algum local, tio Porque o cara tá na captura 10 mil graus Acima de 50 mil <risos> Eu tô calmo, tio, tô calmo Ele tá vindo, tá vindo, a botina dele, gigante Beleza, antes de mais nada Vamos somente despistar esse Loki Tranquilo, vamos, vamos dar aquela despistada básica Que é o melhor local Talvez único Pra pegar a distância dele. Ó, a gente vê ele, traz ele pra chuva de novo, é raio, hard. Tem que ter paciência. Ó, ó, ó. Oh, meu Deus, ele é rápido mesmo. Ai! O cara, o cara anda muito rápido, tipo, é, é quase mais rápido que eu correndo. Beleza. Aqui a gente consegue alguma distância, tio. É um momento de respiração benta. Aquela sala tem dois zumbis se arrastando. Se eles ficar perto do local que a gente tem que empurrar. Oh, meu Deus, não, não é aqui, é, é aqui? Ô oh, oh, Leon, não, não, não confunde não, pelo amor de Deus, hein? Rapaziada, é, se a gente ganhar um tempinho dele conseguir empurrar Aquelas Paradelson pra direita ali, a gente já ganha um tempo já fica Mais ou menos tranquilo pra poder fazer o resto O Cavernia não quer usar o outro que Ribbon Pra usar só em caso de emergência, tipo, tipo, partes assim São essenciais, aí você pode testar, pode fazer o melhor Pra poder continuar o gameplay na forma mais profissional possível Tranquilo, o zumbi tá no chão Ô Leon Vai rápido Leon, rápido Rápido Leon Isso Mais um, mais um Tranquilo da, A gente vai ter que facar o cara aqui tipo, Não vai ter como não Ô meu, cadê a faca Leon? Faca esse lobo, faca Isso, nossa, corta surfista essa franja dele ele... Acho que ele morreu Rapaziada, mais duas pra direita, mais duas Últimos dois momentos Mais cruéis Dessa parte Beleza. Fizemos uma ponte pro Leon, Leo é, é, é, o Leon é um cara clássico Como eu já disse antigamente Ó, Se não fazer uma, uma, uma Pontezinha pra ele Ele não vai pular, tio, porque o sapato dele é novo Engraxado O Leon é um cara profissional, ó, ó, ó, agora tem como passar Beleza, não curti essa parte só, só, só, só pra vocês ficarem com raiva do caverninha Beleza, nove tiros tem escopeta? Ô oh, meu, a coisa escopeta tá cheia. Uma, uma novidade ótima. Plantex aqui.